Me chamo Baltazar e você está prestes a descobrir como acabar com a sua disfunção erétil de um jeito rápido e extremamente fácil nas próximas 24 horas. E tudo que você precisa fazer é ficar até o final do vídeo. Somente aqueles que fazem isso são os únicos que obtêm os resultados desejados. Saiba que você não está sozinho nessa. Eu sei como você se sente. Infelizmente, a disfunção erétil quase destruiu a minha vida. A boa notícia é que nesse vídeo vou compartilhar com você um um método secreto que não só curou minha disfunção, aumentou meu desempenho na cama, além de me dar ereções poderosas e duradouras que fazem a minha esposa a mulher mais feliz do mundo. Não importa se você tem 21 ou 85 anos. Funciona mesmo para quem não tem esse probleminha chato e quer dar uma turbinada no seu desempenho sexual. Também não importa se você já tentou pílulas, bombas ou outros tratamentos para disfunção. O que eu estou prestes a revelar não é um tratamento. Também não é uma correção que vai aliviar os sintomas temporariamente. O que você está prestes a descobrir é uma solução jamais divulgada na mídia, que vai tratar a sua disfunção na raiz do problema. Hoje você vai aprender como eliminar permanentemente sua disfunção e voltar a ser um adolescente de novo. Imagine a confiança, poder subindo através de suas veias, quando você atingir atingir instantaneamente ereções poderosas e duras como pedra que a sua esposa ou amante vai se sentir a mulher mais feliz do mundo e perceber o incrível homem que você se transformou e você será capaz de conseguir isso sempre que quiser você terá esse poder em suas mãos e uma liberdade sexual incrível. E não uma ereção qualquer. Se trata daquelas ereções de um ator de filme pornô. Sabe do que eu estou falando, né? Você terá controle total da sua masculinidade você não vai ficar de barraca armada nos momentos errados como eu disse você tem o controle de suas ereções e estará pronto para fazer a sua companheira explodir de prazer a não ser que seja tarde demais e outro homem já esteja fazendo isso no seu lugar o que seria uma facada no seu coração enfim você vai fazer isso sem medicações sem terapia sem bombas sem injeções dolorosas ou cirurgia de risco e o mais importante sem efeitos colaterais que os medicamentos para disfunção ocasiona a primeira coisa que você precisa saber é que este vídeo pode sair do ar a qualquer momento estou sendo ameaçado por grandes empresários do ramo e as indústrias farmacêuticas querem que este método seja retirado imediatamente do ar pois pode causar um rombo financeiro enorme em seus caixas aí você me pergunta como assim baltazar